Quem é a Marcela? Bom, a Marcela é um ser humano que ama se conectar com outras pessoas e se sente realizada por ver vidas transformadas por meio das potencialidades que cada um tem e que muitas vezes não sabe que tem. O que que trouxe a Marcela pro TOT? Eu vim pro TOT como uma possibilidade de ampliar as minhas oportunidades de conexão com outras pessoas transformando isso em um negócio promissor para mim e para esses novos clientes. Você chegou segunda, está indo embora amanhã. Como é que foi a experiência aqui nesses dias? Indescritível. Eu precisaria de um, um vídeo muito longo para poder falar tudo de maravilhoso que aconteceu ao longo desses dias. Principalmente a possibilidade, pela primeira vez que eu estou tendo, de estar no Mastermind, num grupo realmente muito seleto, muito capaz principalmente pelo nível de conexões, tanto de ideias, pensamentos e pela generosidade que as pessoas, que os profissionais de grande qualidade, de alta qualidade que estão aqui têm em compartilhar seus conhecimentos e as suas ideias. Estou me sentindo muito grata pela oportunidade.